Olá, malta, bem-vindos à primeira aula de Princípios de Programação. Estas aulas, estes tutoriais, o objetivo é vocês aprenderem a programar, não é? A relacionarem a desenvolver algoritmos. Eu sou o Vitor, sou aluno de Engenharia de Sistemas Informáticos do IPCA. E, bom, nós vamos, essencialmente, traduzir uma sequência de tutoriais em C e C-Sharp também para ver as diferenças que existem entre estas duas linguagens como eu já disse, o é aprender a programar, não é? aprender a racionar, a desenvolver algoritmos e nesta primeira parte vamos ver mais a declaração de variáveis vamos nos centrar muito na, em como declarar variáveis em C e C C-Sharp Usar arrays, usar funções, estruturas condicionais, ciclos for e while, ou for is, no C Sharp, ok. Portanto, este é o programa a seguir, a primeira parte do programa. Variáveis de C e C Sharp, cerca de duas aulas aqui. Vamos já ver, ainda hoje, provavelmente as funções de leitura escrita, ou seja, printf e scanf serão contidas na primeira aula Arrays de C e C Sharp eu provavelmente vou trocar aqui o dois e o 3 vou se calhar primeiro usar, eh, dar a introdução aos ciclos e às estruturas condicionais de certa forma e depois introduzo por meio os arrays e uh, depois uh, vou, ou seja eu passo primeiro as estruturas condicionais aqui e se calhar depois passo aos arrays e uh, depois faço assim os ciclos vai mais sentido assim esta nesta ordem ver as funções em C e C Sharp e uh, por fim resolver todos os desafios propostos por mim ok recomendo para ferramentas quem utilizar Linux e Mac OS X para quem utiliza Linux e Mac OS X, uh, CodeBlock CDE para, para C e MonoBlock Develop uh, para, para C Sharp. Eu deverei utilizar quase sempre uh, o Linux, apesar de ter os dois, dois sistemas instalados. Para quem tiver Windows 8 ou 10, mais C para C, Visual Studio 2015-2016 uh, para C Sharp. Fontes de consulta da net, existem imensos sites. Recomendo sempre, se tiverem problemas de maior entidade, através do Stack Overflow. Livros de C Sharp. C peço desculpa. De C Programming Language. Estou também a analisar livros de C Sharp e em breve irei divulgar. Para ferramentas, eu recomendo utilizar o Mac OS X. Já passei isto. Ora bem, agora vou abordar um bocadinho a história das linguagens. A linguagem C foi uma das primeiras linguagens de programação que surgiu. O C é uma linguagem imperativa procedural e foi utilizada pela ISO. Foi criada por Dennis Rich em 72. Okay? O C está em todo lado. Por exemplo, o C é muito usado em visão computacional para processarmos imagens, pôrmos as imagens mais claras, mais escuras, fazemos histogramas sobre as imagens, não é? Para o C é usado como compor o processamento de imagem na missão computacional existe imensas é usado em, em, em imensas plataformas e hoje, até já existem formas onde por trás está implementado o código C. O C é uma linguagem de programação muito popular, já influenciou muitas outras. No meio do momento, o C, é o C++, que é originário do C. E que começou como uma extensão para o C. Esta é a linguagem que eu recomendo para começarmos a programar e é a linguagem de leição nas cadeias e disciplinas de algoritmos. Aliás, muitos docentes dizem que primeiro deve começar a programar por C e ter boas bases em C e não começar a programar por C Sharp ou por Java. É C. Quem souber bem programar em C, sabe depois partir para uma linguagem de alto nível e adaptar-se mais facilmente. História de C um bocadinho da história de C Sharp, não está muito completo, mas é o essencial. C é uma linguagem de programação orientada a objetos, deriva essencialmente dos princípios que estão por trás do C, do C e do Java. É uma POO, Programação Orientada a Objetos, okay? foi criada para ser suportada pela arquitetura NET e o C é uma linguagem de alto nível, como todos sabemos, não é? No pode Fazer build e correr um programa. Fazer build significa compilar um programa, ok? Uh, compilar o um programa para pôr o programa em execução. Em Windows no device C uh, são, estes, são estes F9 e F10 ok? Sendo que um deles é para correr e outro deles acho que é para correr em modo leitura. Verifiquem, acho que há menu no, no, no device C++ Até podemos ver já Eu não tenho aqui o device C++ mas vou à net Só por curiosidade Eu estou a trabalhar com o Linux mas isto não é, é indiferente ok? vocês podem trabalhar com o Windows e programar em -se, device C ser mais mais para o C ou uh, trabalhar com o Linux ou com o Mac para programar para o Code blocks. com o code para o C ok aqui neste menu que vocês podem reparar há aqui uma parte que diz executar e há aqui outra parte que diz depurar uh, acho que é executar Aparecem opções para compilar, para correr com o programa de mal leitura Ok? E vocês depois podem experimentar isso tudo direito Eu irei tentar dar uma aula outra em Windows também para vermos uh, as interfaces do programa diferentes E para... Para nos adaptarmos, é? Bom voltando aqui à apresentação que eu tinha, já fugiu, isto já vimos. No Visual Studio uh, para fechar, corre em F5, ele corre simplesmente fecha Ok, vocês mal, mal se percebem que ele correu. Quem quiser correr e ver aquilo a a fazer tudo direito. O F5 mal de leitura, ok. O Visual Studio, ao vocês fazerem, quer uma, quer outra opção, ele vai compilar e depois é que vai correr, ok. O Linux, CodeBlocks, dei aqui uma, uma imagem do CodeBlocks, esta ferramentazinha aqui, a representar a amarela, só esta, esta ferramentazinha aqui, Era, é simplesmente fazer build, ok, para compilar esta é para correr, esta é para correr e para fazer build e a outra não é muito importante tem uma função mas eu não estou muito no mono develop para C Sharp é igual ao Visual Studio e o primeiro exemplo malta uh, olá mundo em é C e C Sharp vamos lá fazer está aqui o exemplo já para fazermos Eu tinha aqui o código que eu já andava a testar, portanto vou comentar isto. Ok. Vou fazer aqui um para para falar. -me. Malta, não se esqueçam que o código vai ser constantemente editado e portanto têm, ou fazem compilar e correr ou fazem compilar okay? se vocês agora chegarem aqui e fizerem mais instruções uh, int a igual a 2 etc etc ok e se chegarem aqui simplesmente correrem o programa ele não vai considerar isto não vai considerar a minha declaração do meu inteiro Okay, isto é uma variada. Ele não vai considerar esta, aquela declaração. O que ele só vai considerar é o Olá Mundo. Ou seja, cada vez que editarmos o código devemos compilar e correr. Senão ele só considera o que nós fizemos até, até a última vez que compilamos e corremos. Okay? Ou compilámos compilamos simplesmente. Olá Mundo está aqui. Malta, sem shark muito simples. Um novo projeto, vou criar aqui um novo projeto. Modo texto. Ao aula. Ok. está o projeto criado. Reparem que ele até já me sugere. ao mundo. Hello world. Eu sou português, portanto, modifico isto tudo. Estão os dois exemplos feitos. Está mal, está lá, muito. No CXA, no Visual Studio, exatamente igual para correr, F5, ou CTRL F5. E volta à apresentação. Ok, estava aqui. Primeira aula: Instruções de leitura e escrita. Certamente já repararam uma extensão de escrita no CIA. Uh, printf é uma instrução de escrita. Ok? Imprimir na consola uh, Olá, mundo. Existem parâmetros para anunciar, uh, uh, para, uh, para imprimirmos diferentes tipos de valores. Ou seja, percentagem de quando queremos imprimir um inteiro, por exemplo, resultado igual a 10. Resultado, dois pontos, percentagem de Passamos o 10 como variável, ok? Comparado Para imprimir o um número de flutuante, tipo float ou double, vamos ver os tipos de dados à frente. Isto ficou incompleto. Mas eu digo os tipos de dados. Uh, continuando percentagem F para imprimir um número de vírgula flutuante do tipo float double percentagem C para imprimir um caractere Percentagem S para imprimir uma cadeia de caracteres em C não há strings Mas em C chata há strings, ok? Mas string não é mais que uma cadeia de caracteres Tipos de dados em C é essenciais inteiro, uh, carácter, ok, o um carácter uh, float, double, depois temos muitos mais dados para a frente e podemos fazer o booleano, o ok, depois há o long int, há, o, uh, há mais dados, mas os essenciais são aqueles para trabalhar, são carácter inteiro, float ou e a boolean, boolean, ok, se é boolean uma notazinha pequena e no C não não no Visual Studio é possível programar também em C, ok? Mas eu não recomendo que o Visual Studio conforme vamos avançando ele que adicionamos regras e lá no, e lá as opções do debug, não é? Assinar regras e uh, torna o processo mais difícil. Portanto eu recomendo utilizar o device C para ser, para ser no, no, no Windows e para ser Sharp o Visual Studio. Ok? Tipos de dados ser. o boolean não é considerado, pois lá está os que, os que eu referi. Supostamente, o boolean devia ser considerado ou já foi considerado em versões anteriores. Não existe este o void que pressupõe que aquela, aquela variável não tem um tipo de dados, ok? Ou seja. Isto é uma palavra especial a dizer que aquela variável, aquela função não tem um tipo de dados atribuído. Eu vou investigar mais sobre o Boolean, sendo que eu já tive problemas aqui a aplicar o Boolean, tentei aplicar e não, não consegui. No C -sharp, os, os tipos de dados são praticamente iguais ao C. Ok uh, existe a string. O C não tem, e existe. Aliás, o C tem uma cadeia de caracteres em que é um conjunto de strings, okay? de caracteres que formam uma string. E no C Sharp existe o, uh, o, uh, o boolean, ok existe a variável boolean, boolean. ou seja, verdadeiro ou falso. E mesmo se aplica para as funções Existem funções que podem ser verdadeiras e falsas Em que retornamos falso ou verdadeiro E pronto Continuando Andamos sempre para trás Primeira aula de variáveis em C Primeira aula de para uh, Pretendo que façam este método okay? este, este método Este código E verifiquem o resultado Este barra N quando temos aqui O barra N dentro do printf É para dar a câmera link, linha okay? Aliás vamos vou fazer o código Vou fazer o próprio código. Temos duas variáveis inteiras. Novo número. Segundo número. Ela vai ficar por aqui, ok? O objetivo de hoje é simplesmente ver as variáveis. Não quero avançar mais. Estou aqui a declarar duas variáveis do tipo inteiro. Podem ser declaradas assim, ok? Ou assim. Assim não. Se fosse assim, esta já tinha que declarar um ponto de aqui. Agora, isto está fora, isto está fora da made. O que significa que estas variáveis e novo número e segundo número são globais, ok? São variáveis globais. É assim que se faz um comentário, em C ok? E estas variáveis são globais. main tem outro número tem o bagulho 10 atribuído e tenho o um segundo número que é igual a 10 aqui é resultado já me enganado e agora tem aqui uma outra variável que não tem nada declarado e simplesmente digo resultados da divisão Uma coisa importante a relembrar em termos de variáveis, não no C mas em C Sharp. Vou passar ao mesmo caso vou, vou, vou voltar a declarar Atenção que estou a declarar variáveis cá fora para utilizar aqui dentro Este método é estático Portanto tenho que dizer aqui static Int Novo número 15 E resultado Aqui dentro tem outras duas variáveis Vou copiar e até... É, a sintaxe é a mesma ok Número 10 Segundo número tem, também tem, tem o valor 10 Resultado da divisão e agora vou guardar aqui vou guardar aqui que não está guardado sei que o resultado da divisão é igual ao número sobre o segundo número é? okay. e sei que o resultado é igual novo número vezes o segundo número sobre número é portanto sabermos fazer estas operações é, que às vezes a programação é saber desenvolver estas operações ok de certa forma isto poderia ser aqui uma fórmula, quer okay? ser aqui uma forma, uma fórmula de alguma coisa. Printer. Resultado. É a percentagem S Malta? Não. Porquê? vamos a passar o resultado de uma, de uma divisão que eu arrisco a dizer que será inteira irá, irá dar um inteiro e portanto como é um inteiro não é %S é a percentagem %D este barra N como eu já disse faz quebra de linha sobre printf okay? sobre, isto, sobre esta situação faz uma quebra de linha seja ali o resultado qualquer número iremos ver o resultado Câmara linda linha e uh, passa logo para a extensão seguinte que vamos ver. Não sei o que se passou com o meu programa. Bom, vamos ver o -me mesmo exemplo de C-chart, porque isto. Está um bocadinho uh, Console.Write Resultado há aqui outra diferença Será que há o %S ou no... %D uh, no C-Sharp Fica para investigar Eu acho que não, acho que passamos o parâmetro 5 Não é? E aqui dentro passamos o resultado da divisão. Vou dizer aqui barra e... Ah! Falta aqui a operação. Resultado da divisão é igual a número... Sobre o segundo número. Isto vai dar 1. Ok? 10 dividir por 10 é 1. 1. Eu não sei porque é que o meu código de envelope uh, Fechou Bom malta se vocês quiserem fazer o código no anunciar É exatamente este Vou deixar aqui mais uns minutos Ou melhor mais uns segundos para copiarem Este código é muito pequeno aí é simples de interpretar Este retorno 0 no main significa que tudo correu bem, ok? Por norma, retornamos um inteiro 0, 1 um, ou 1. Um. Se for 1, um, é sinal de erro. Se for 0, é porque chegou lá e a operação correu bem. Todo o processo correu bem, ok? Ok, acho que posso avançar. Resultado novo número sobre segundo número. Vezes segundo número. É dividido por número. Acho que é número. Ok. Printf. Printf Print F em C. Console right resultado 0 vou passar o valor do resultado 15 ok isto é o resultado aqui, é novo número tem o resultado tem o valor 15 15 vezes 10 150 dividido por 10 dá 15 exatamente igual Ok ah, Voltei ao... Já abriu uh, o... Uh, code Blocks Sacana... Fechou Barra N aqui, guardar, ok. Resultado 15. Uh, o primeiro resultado é 1. Um. E pronto, a aula por hoje vai terminar. Era, era o objetivo era abordar as variáveis e as instruções de, de escrita, essencialmente. Na próxima aula vamos ver as instalações de leitura e vamos continuar com as variáveis. Declaração de variáveis, ok? Malta, um abraço, subscrevam e até à próxima aula.